Olá, eu sou Marco Querini. Acordei hoje às 5h20 da manhã, fiz meus estudos, depois fiz meus exer exercícios físicos né, do treino Esparta para fortalecer a mente e agora estava terminando de fazer meu treino para maratona. E quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive junto com uma aula que eu dei para jovens de 11 12 anos de idade. Eu estou tentando desenvolver uma atividade com eles, é um jogo é um jogo para mudanças de hábitos que a gente possa desenvolver determinadas características. Normalmente, nós homens principalmente, adoramos videogames, adoramos jogos. E existem alguns jogos que a gente gosta particularmente porque a nossa imaginação faz com que a gente, naqueles personagens, se sinta um super-herói. A gente consegue desenvolver poderes, a gente consegue desenvolver habilidades, a gente consegue desenvolver capacidades que, teoricamente, a gente pensa que na vida material, física, a gente não seja capaz. Pois é, nesse jogo que eu estou falando com os jovens, que é um jogo de RPG, na realidade você tem a capacidade de realizar essas características em você mesmo. Então, em vez de criar um personagem fictício criar um arquétipo que não existe, que é imaginário, você tem a possibilidade de dia a dia ir percebendo quais são os pensamentos que estão na sua cabeça que você tem que debilitar e quais são os pensamentos que você tem que fortalecer ou as defesas mentais que você tem que estabelecer contra esses pensamentos negativos, contra esses pensamentos alheios para que você se torne um ser melhor para que você consiga novas habilidades, novas capacidades se transforme num ser melhor ou seja, que você vença a si mesmo você cria um arquétipo que seja melhor então, para você ser um ser que você não é, você tem que principiar a ser, a deixar de ser aquele ser que você é e, para isso, tem que tirar, claro, todos os receitos, todas as partes negativas e se transformar e se lapidando dia a dia. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, deixe seu comentário, curta o vídeo, curta o canal. E, afinal de contas, se você pensa que esse vídeo tem uma mensagem de bem, compartilhe. Afinal de contas, está na hora de a gente começar a fazer essa transformação dentro de nós mesmos, da gente se superar dia a dia e, é claro, ajudar a quem a gente ama, a quem a gente gosta a se transformar também. E, no final, na construção de um mundo que possa ser muito melhor, muito mais feliz, muito mais facilidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.